Este é o desenho mal animado Episódio de hoje, o homem mais sábio do universo Desde pequeno, ele sempre foi curioso, questionava seus pais O oh, papai, o que, que é um micróbio? Uh, questionava seus professores Ô oh, tia, por que a raiz quadrada não é redonda? Ele questionava até desconhecidos Senhora, senhora sabe que horas são? O que Já começou o Silvio? Suas dúvidas eram tão intensas que as pessoas já não eram capazes de respondê-las. Mas que vai me uh, Passou a consumir todos os livros que encontrava. Um dia, conheceu a internet. E após tantos anos absorvendo conhecimento, hoje ele se tornou o... Homem mais sábio do universo! Eu sei tudo! Sabe tudo mesmo? Sei sim! Sabe o meu nome? Eu sei! Sabe qual é a raiz quadrada de 151? Eu sei! Qual a chance de chover hoje? Hum, eu sei! A verdade está lá fora? O homem foi mesmo para a lua? Seremos destruídos por um meteoro? Sei, sei, sei e sei! Sei de cor, aliás! Mas eu só fiz três perguntas! Eu sei! Então nos diga, ó oh grande sábio, a resposta para a pergunta mais importante da humanidade. Qual é o sentido da vida? Ah, bem, é muito simples. Eu sei.